Oi! Novo banhado construído ou wetland construída para o tratamento de águas cinzas. Vamos dar sequência ao trabalho passo a passo. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Olha só, a gente está vendo passo a passo para você construir o seu sistema aí na tua casa. Né? Com menos do que isso, tem gente que já está fazendo. Então, você está com problema de, de água ou quer aprimorar o, o seu trabalho, dá uma olhadinha nos vídeos e vai acompanhando. No vídeo de hoje, o que a gente vai ver é a caixa de brita do antigo sistema, a distribuição, como é que eu, eu fiz o cano e a distribuição do afluente que chega do, do segundo filtro, como é que ele se dispersa pelo solo do antigo banhado, nós vamos ver a quantidade ou, ou os materiais necessários para fazer o segundo filtro, vamos dar uma olhada no ambiente de entorno, no geral, porque está tá planejado um banhado construído, depois disso, não sei, um banhado de uma outra maneira, ou talvez um laguinho, mas com certeza um terceiro é, elemento, que vai ser um lago, um lago maior, que vai, inclusive, captar água de chuva e armazenar água de chuva além da água cinza tratada. Legal? Vamos dar uma olhada? Fim de tarde, fizemos aqui eu e o Miguel, aqui já estava preparado, vai ser o novo banhado, ali talvez um laguinho, essa parte o encanamento que desce do segundo filtro e que vai para o banhado, já está descoberto, fácil de, de fazer a ligação para o novo banhado, e aí tudo isso daqui sai daqui e migra para o novo banhado hoje foi dia de lavar a roupa funcionando tudo legal essa primeira água é o efluente da máquina de lavar à vista de um outro ângulo a saída do filtro por ali está descendo o cano que vai para o banhado esse encanamento vai migrar ali para aquele pedaço onde vai ser o, o novo banhado e dali ele vai descer passando por esse banhado que vai sair daqui e vai chegar num lago. Já estamos preparando o solo aqui em volta do terreno, alguns espaços para colocar uns banquinhos e né, mudar um pouco a cara desse Desse lado aqui. O pomar continua ali. O figo já está brotando. Já estamos com, com as flores de, de laranjeira, mexerica, poncã, Por ali continua o pomar, laguinho por aqui. Talvez faça. Vamos fazer alguns caminhos ali no pomar, colocar mais flores em volta lá na, na divisa, né? Junto à cerca. E colocar alguns bancos. Alguns lugares aqui para a gente poder caminhar pelo terreno, sentar e conversar um pouco. Manhã de sábado e a gente vai começar a fazer o banhado construído. Antes de começar o serviço, eu gosto de deixar tudo que eu vou precisar mais à mão, mais organizado. Está aqui o tripézinho da câmera para a gente fazer as filmagens, um saco de, de ração e um pedaço de bidim a gente vai precisar dele, então materiais reaproveitados, aqui uma espécie de, de dreno a gente vai ver o funcionamento, alguns algumas conexões, um pedaço de tubo ali a trena e a serra, uns tijolinhos, a lona plástica que nós vamos usar o carrinho para o transporte da do saprolito e algumas ferramentas, peneira, pá inchada que a gente vai precisar. Câmara posicionada, nós vamos dar uma olhada como é que está feito essa parte do antigo sistema. Aqui o encanamento desce do filtro, passa por uma caixa de brita com tijolos que, que foram colocados para proteção e contenção da brita. Mas eu, eu, como era um experimento e continua sendo, eu não uso massa no, no tijolo de maneira que eu posso liberar quando eu preciso. Então as imagens devem falar por si mesmas, mas eu, eu vou complementando. Sacos de alinhagem para reaproveitamento. Nessa parte, a cama de, de brita para fazer a distribuição do efluente para toda a wetland. Nós vamos retirar essa pedra daqui, vamos retirar o cano, fazer um corte e mudar o cano para o outro lado. A gente pode ver a tubulação que chega por aqui, embaixo ela tem alguns furos, essa caixa de brita, a intenção dela é só fazer a distribuição mais equilibrada do, do efluente que está chegando ou do afluente que está chegando, ela está em nível de maneira que o o afluente chega e é disperso por toda a área do brejo, do banhado. Aqui a gente pode ver os furos que foram feitos na parte de baixo do tubo. Deixei também é, sem cola, porque lá atrás, sete anos atrás, e vai continuar sendo né, esses experimentos aqui, como de quando em quando eu sei que eu vou mudar, então eu prefiro deixá-los sem a, a cola. Mas uma vez que você faça e que seja definitivo, já deixa tudo colado direitinho como, como mando manual. Embora bastante comum, a gente pode ver que as raízes não entraram dentro da caixa de brita. E isso foi porque a gente envolveu a caixa de, com os plásticos justamente para evitar que as raízes entrem e contribuam para colapsar todo o sistema as raízes vão fazer o papel delas né? se está chegando nutriente por aqui junto com água as plantas que estão em volta vão lançar raízes tentando chegar nessa água e nesses nutrientes a gente pode reparar que o solo está bastante enraizado nesse pedaço eu já retirei o cano o tubo, fiz o corte vou preparar a bolsa agora para fazer a adaptação, que esse tubo vai descer por esse caminho, até chegar ao, ao novo banhado. Apesar da, da quantidade grande de raízes, também aqui na tubulação a gente não teve infiltração de raízes. Isso porque, embora eu não tenha colocado cola na, nas junções, eu fiz as bolsas e as junções bem feitas de maneira a não dar espaço para que as raízes penetrem. Porque se elas encontrarem uma frestinha, elas vão entrar. Isso é muito comum em sistemas de, de esgotamento sanitário. Das raízes presentes no, no ambiente, elas vão acabar entupindo o encanamento, a tubulação de drenagem dos esgotos. Né? Isso é comum acontecer. Para evitar isso, a gente faz um trabalho bem feito. Não importa que demore um pouquinho mais, mas fica bem feito e aí você tem a certeza de que não vai ter problema, problemas mais na frente. Voltando, esse sistema que a gente está desfazendo para fazer o outro, ele já está aqui há sete anos e não deu problema nenhum. Esse tempo todo funcionando perfeitamente bem. Então, né? Tá curtindo? Compartilha com os amigos, chama o pessoal para dar uma olhada. Se quiser, a gente está fazendo duas propostas. A primeira, é ainda tem um punhado de coisas para fazer aqui em casa. Se tiver interesse, você pode se hospedar e pode vir fazer junto. E aí a gente entra em contato, os links estão na descrição. E você pode aprender isso né, fazendo. Uma segunda possibilidade é aprender fazendo também a parte teórica, mas também a parte prática. A gente está iniciando cursos na Fazenda Nova Ucula, que fica em pindamonhangaba no Vale do Paraíba, em São Paulo, que é do pessoal do movimento Hare Krishna. É, eles têm lá um punhado de, de sistemas, querem evoluir a comunidade toda para um, uma comunidade ainda mais sustentável e a gente está auxiliando nesse processo. Então, se você quiser aprender, São, serão vários cursos que vão acontecer ao longo do, dos próximos meses. É, entre em contato pelo WhatsApp que eu te passo mais informações. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!